Lar o Macumba sem eixo não existe, Macumba sem eixo não há, Macumba sem eixo não existe, Macumba sem eixo não há. Procura com uma vela acesa, igual o eixo pimenta, ninguém vai encontrar. Macumba sem eixo não existe.